Pastor meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aqui agora na nossa lição número 7, O Mundo Preparado para o Anticristo. Para quem está aqui a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas de bacharel em teologia, teologia, treinamento de lideranças, treinamento para professores de escola bíblica dominical, onde nós estaremos também em breve lançando o nosso curso para você poder... Aprender alguns métodos, técnicas de ensino, ok? Bom, a lição número 7 de hoje, o mundo preparado para o anticristo. Diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2, é o nosso texto áudio. A verdade aplicada disse: nestes tempos difíceis, é preciso manter-se firme e perseverante nos princípios da palavra de Deus. Nós temos três objetivos, tá? Mostrar a preparação para a manifestação do anticristo. Segundo, entender que a agenda do anticristo está em curso. E terceiro, despertar para a obediência à palavra de Deus. O seu de referência está em 2ª capítulo 2, versículo 1 ao 4. Você vai ler aí com calma, tá? É que eu já vou para a introdução para a gente economizar tempo. O mundo passa por mudanças profundas em todas as áreas. Que tem levado o homem a um afastamento de Deus e de sua palavra. Como igreja, cabe a nós sermos luz nesta geração e não perdermos nossas características. Veja só, meus irmãos, a transformação, as mudanças, né? É, são coisas que acontece, tá? Não, não tem como nos evitarmos, tá? a mudança né a mudança é algo que acontece tá faz parte né da, da vida do ser humano tá agora uma coisa que nós temos que ter muito cuidado é para nós não mudar a nossa identidade nossas características características aqui está falando de identidade tá a nossa essência tá? é como uma estrutura tá? é... Por exemplo, né? vamos dizer assim: nós temos a nossa revista da escola bíblica, nós temos uma estrutura na nossa lição. Você pode perceber toda a lição né, tem a sua parte do textual, a verdade aplicada, os objetivos, tem referência, é, temos uma estrutura, temos um padrão. Tá? Então, toda, muda a lição, mas não muda o padrão da nossa lição. Assim também, a igreja tem sua identidade, tem sua característica, tem seus padrões. Podem mudar né algumas coisas, mas o padrão não pode mudar. Então, o mundo, às vezes, ele quer mudar as essências. E é aí que está a questão. tá O mundo preparado para o anticristo, o perigo do relativismo, doutores segundo as suas próprias concupiscências e a agenda do anticristo em curso. Quando nós falamos em mundo, você vai entender que mundo aqui tem três tipos da palavra mundo em grego, tem três tipos. Primeiro, mundo pode se referir, existe um termo grego, que se refere ao universo criado por Deus. Tá? Esse é o mundo. Né? Uma palavra que significa mundo. Outra palavra né, é, em grego, que também significa, que se traduz por mundo, só que se fala a vida humana. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira. Aí mundo, João 3,16, é vida humana. Tá? Agora, quando em João 1, 9, né, que diz que o verbo veio ao mundo, né, aí é o universo, a criação, a criação à natureza. Mas também, tá, em João 3, 19, fala de sistema de pensamentos. Mundo como sistema de pensamentos. Então, nós temos três tipos de palavras no grego tá, que são traduzidos por mundo. Mundo como universo, criação, né? árvores, plantas, sol, é, natureza, tá? universo, né? criação, tá? O segundo, vida humana, né? pessoas, tá? Deus chamou o mundo de tal maneira, fala, as pessoas foram amadas, e sistema de ideias, tá? O que você pensa, né? aí está falando justamente tá? da forma de pensamentos, tá? Então, quando você lê em João 3, 19, deixa eu achar rapidinho aqui, né? Em João capítulo 3, versículo 19, o que que nos diz, né? É, o texto diz o seguinte, tá? João 3, 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras serão más. Né? Então, eles amam, né? É, a condenação é que este que veio a luz, que veio ao mundo. Tá? Você vê a, um, a um sistema, tá? mas as pessoas amam mais seu próprio sistema de pensamento, seus próprios conceitos, suas próprias ideias, suas próprias verdades. Okay? Então, três tipos de palavras aqui no grego: é, a origem do relativismo. Neste tempo, verdades absolutas, padrões éticos e referências que norteiam o mundo de vida das pessoas são substituídas por uma busca frenética de felicidade individual. Então, veja, é, nós temos, se você pega uma bússola, por exemplo, você tem um norte. Esse é um padrão. Tá? O norte é um princípio. Por mais que eu diga assim, mas eu não acredito que o norte seja para lá, nem por isso o norte para de ser norte. Tá? Você pode pegar a bússola, virar para um lado, para outro, a agulha vai para o norte. Então, isso é um padrão que a pessoa acredite nisso ou não acredite, isso não muda. Tá? Mas, né, lamentavelmente, né, o relativismo, né, faz acreditar as pessoas que cada um pode ter sua verdade, né? sua própria referência, tá? seu próprio padrão. E aí que está o um problema, né? porque é, tem princípios, tá? É, são leis é, que não podem ser mudadas. Né? O norte, você queira ou não queira, é norte. Não muda isso. Tá? Mas tem pessoas que substituem, né? esses padrões éticos tá? é quando nós falamos da ética nós estamos falando de algo Universal. Então se você está aqui é, eu estou aqui em São José dos Campos São Paulo tá a lei da gravidade é real tá se você se você jogar um objeto do prédio ele vai cair então a lei da gravidade é real se eh, você está onde estiver agora neste momento, a tá? ceia é no Ceará, temos muitos irmãos né, que estão no Ceará, na Bahia, Rio Grande do Sul, temos irmãos que estão, incluso nos Estados Unidos, em né, Itália, estamos em 18 países na verdade. Então, se você em qualquer lugar que você esteja, soltar um objeto vai cair, porque é lei da gravidade. Isso é uma é uma lei universal. Ética, padrões éticos são assim, são padrões universais. Se se quebra esses, se se tenta quebrar esses princípios, você vai se quebrar. É como você dizer assim, tá? ou eu disser, né? Eu vou subir em cima do prédio, eu vou pular do prédio e vou gritar assim, ó, oh, eu não acredito na lei da gravidade. Isso vai fazer que a lei da gravidade pare de existir? Claro que não. Eu vou me quebrar. Tá? Então, tentar quebrar princípios éticos quebra as pessoas. Tá? É, e isso né, que está acontecendo no nosso sistema presente. Por que diz aqui em, no nosso 1.2, doutores, segundo suas próprias competências? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Tá? a tradução da NVI diz, conforme os seus próprios desejos. E desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Tá? Fábulas impossíveis de se provar ganham status de verdade. Veja só, meu irmão, minha irmã. Então, a santa doutrina, né, que tem os princípios, as essências, tá? É, as pessoas não querem seguir. Né? Porque estão, como nós dissemos anteriormente, buscando a sua própria felicidade. Eu quero ser feliz, não importa se eu quebro esses princípios, né? se eu crio a minha própria verdade. Porque há um desejo, está vendo aqui? Amontoarão para si, doutores, conforme os, as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos. É, veja. Por mais que uma pessoa saiba o que é certo, conhece o que é certo, mas o que determina o comportamento nem sempre é o conhecimento, mas o que a pessoa deseja. Então, o que domina a nossa vida nem sempre é o nosso conhecimento. Eu conheço, eu sei que é verdade. Mas se o desejo é outra coisa, tá? O desejo domina. Então, desejos, tá? São é, valores né, que nós temos e os nossos valores nos dominam. Lembra que Jesus disse, não podeis ter dois senhores? Né? Não podeis servir a dois senhores? Amarás a um e desprezarás o outro. Então, é impossível é, nós servirmos a dois senhores, tá? Porque onde estiver o vosso tesouro, né? Ou seja, o que que você valoriza, o que que você tem como tesouro, tá? aí estará o coração. Tá? E se o coração está aí, se o desejo está ali, isso te domina, se torna teu senhor. Então, as pessoas têm seus valores mudados. Né? E esses desejos, tá? que é, é a conseguir seus objetivos independente das éticas, tá? dos princípios éticos, tá? eles acabam né, seguindo esses desejos, quebrando os princípios. Né? É, aí criam suas verdades, né? incluso pegam textos bíblicos né? e criam suas fábulas, né? são teorias que eles criam, eles citam um texto, pegam um texto isolado e colocam esse texto isolado como se fosse uma verdade. E criam teorias, né? é, incluso usando a palavra, mas que não têm condições de provar numa hermenêutica sadia. tá? Bem claro isso, meu irmão, minha irmã. É, vou dar um exemplo geral. né? Por exemplo, tem alguém que prega né, que nós somos mini-deuses. Né? ou seja, Nós não somos mini-deuses, nós estamos em Cristo. Tá? Mas nós, nós somos mini-Deuses, somos seres humanos. Nós não determinamos, é Deus quem determina. Tá? Isso é muito importante a gente crer. Tá? É, se, eu, se Deus diz, aí eu digo. Se está escrito, ok. Mas se não está escrito, tá? nós não somos Deuses é, para criar as coisas assim, quando queremos simplesmente. Tá? Então, são verdades às vezes que as pessoas criam como se fossem verdades absolutas. A tá? gente tem que ter muito cuidado por isso. Tá? Veja, o homem do nosso tempo está sendo desconstruído e preparado para ser um cidadão do mundo, pensando e agindo segundo valores né, e padrões não bíblicos. Tá? É isso que eu digo. Tá? O inimigo, tá? o anticristo, ele desconstrói os princípios, tá? faz acreditar as pessoas que eles podem né, quebrar a lei da gravidade, por exemplo, né? é, ou quebrar alguns princípios éticos, tá? É, sair dos padrões bíblicos, tá? dos valores bíblicos, tá? e acham que vão conseguir uma certa felicidade. Até podem conseguir, mas isso é muito passageiro. Vamos dar um exemplo é, quando Satanás tenta Jesus. Lembra a Bíblia diz que Jesus estava 40 dias no deserto e tendo ele fome, olha onde um seja desejo natural, comer, tendo ele fome, o que aconteceu? Satanás pega, né, aproxima de Jesus e disse, vamos fazer quanto que isso aqui é uma pedra, tá? Meu apagador, né? Satanás disse, olha, transforma a pedra em pão, é, a pão. Bom, comer pão é pecado? Não é. Certo? Não é pecado. Afinal de contas, faz 40 dias que Jesus está sem comer. Se Jesus transformasse a pedra em pão e comesse, será que por causa disso Deus reprovaria Jesus? Parece que não, né? Veja, então, é um desejo natural comer, tá? Mas se Jesus... Tá? segue a sugestão do maligno, tá? aí tem um problema sério. tá? Porque Jesus aí vai quebrar um princípio de fé. Jesus responde dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está citando esse texto? Ele está citando uma promessa que Deus faz ao povo no deserto, que quando o povo estava no deserto, Deus disse que mandaria tá, o pão na hora certa. De manhã, seis horas, eles poderiam abrir a tenda, a porta da tenda, que o pão estaria aí. Então, não andeça ansioso com coisa alguma, porque o Senhor vai providenciar o pão. Ou seja, na hora certa o pão vem. Ah, mas Jesus, estou com fome, eu vou transformar essa pedra em pão. Eu não estou crendo que Deus vai me dar o pão na hora certa. Eu não vou morrer de fome. Então, Jesus responde a Satanás, tá? Com a palavra, Jesus está dizendo, eu creio que meu pai vai mandar pão. Eu não preciso que meu desejo, eu não vou deixar que meu desejo domine, tá? Meu desejo de comer domine a ponto de eu seguir a tua sugestão e transformar a pedra em pão, e assim desacreditar que meu pai pode enviar pão no tempo certo. E você vai ver no texto, pode ir lá no texto da tentação, que acabada a tentação, Deus enviou seus anjos que trouxeram alimento para Jesus, no tempo certo. Tá? Então, o inimigo sutilmente nos rouba a fé, desconstrói, Tá? Nossos princípios, nossos valores bíblicos, para que sigamos suas sugestões. Né? E aí nos damos um jeitinho, né? só que quando seguimos suas sugestões, nos tornamos escravos dele. Paulo disse, dizendo-se livres, se tornaram escravos do pecado. A desconstrução do ser humano, a desconstrução da família, destruição emocional e psicológica, urgente necessidade, da palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Segundo Timóteo 3, 1. A igreja, como o corpo de Cristo, precisa influenciar e ser luz neste mundo de trevas. Tá? Isso é uma postura. Né? Ou eu provo as pessoas que é possível viver por fé ou eu vivo com meus recursos naturais simplesmente. Tá? Aí está a diferença. A diferença é, do cristão e não cristão é que o cristão viva pela fé, com recursos sobrenaturais. Porque se eu vivo igual aos outros, com recursos naturais, qual a diferença? Você entende? Tá? Vamos lá. A relativa, relativação né, dos papéis familiares, onde palavras como pai e mãe deixam de ter peso e valor. Visa enfraquecer a família, que é a célula máter da sociedade. Né? É, nós falamos nas outras lições passadas, né, que Deus, quando cria o um homem, né, Deus cria Adão e Eva. Né? Deus cria o um homem uma mulher, para que seja multiplicado a espécie humana. Né? E o primeiro mandamento é honrar pai e mãe, ou seja, os dois têm a honra igual. Tá? E isso é um mandamento com promessa. Né? Então, aqui, se é, honra, tá? o padrão bíblico, o padrão bíblico tem uma hierarquia, que nós chamamos de hierarquia natural. Assim como o corpo, veja, olha para você no teu corpo, e você tem uma cabeça e tem os membros superiores e inferiores, isso é uma hierarquia natural. Normalmente, né, a cabeça né, organiza todo o sistema, né? nós pensamos, né, raciocinamos para tomar algumas decisões. Tá? Agora, é, isso é difícil né, a gente ver assim, a nossa anomalia, às vezes, isso acontece... Pode ser, não sei, nunca vi, mas nascer uma pessoa com duas cabeças, um corpo com duas cabeças. Isso não é normal. Então, é importante que nós percebamos que se é normal né, ter duas cabeças, ou é normal que o teu, teu braço se movimente sozinho, né? você não tem controle. Imagina se teu braço tá fica movimentando assim, sem controle. né? Não, está com algum problema. tá? Então, tem um sistema nervoso aqui que comanda o meu braço. tá? E é importantíssimo nós percebermos isto. tá? Existe um, uma hierarquia natural. Então, repleto de incertezas, o homem do nosso tempo vive uma crise de identidade que só a palavra de Deus pode salvá-lo é quem sou eu. Muitas pessoas estão perdidas. Não se definem quem sou eu. Tá? no sistema, tá? que valor existe em si. Né? E isso, tá? quando as pessoas não sabem quem são, não percebem seu valor, tá? aí isso é muito triste. Né? A pessoa sofre com isso. A destruição emocional e psicológica. Com o afastamento de Deus e de seus princípios, conforme observação em sua palavra, cresce na sociedade assustadoramente os problemas psicológicos. É, veja, então, é, a, a, as estatísticas mundiais, né, eles colocam assim é, dados né, que dão medo. Porque, por exemplo, né, quando a gente pensa tá, nessas questões de nível mundial, então, o Brasil né, ele é, tem, no Brasil, 5,8% da população, ou seja, 11,3 milhões de pessoas sofrem de depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. Olha só, é muita gente. Né? Por quê? Por que existem esses problemas psicológicos e emocionais? Né? Principalmente, Jesus disse assim, quando nós não nos definimos a quem servir, nós não temos um senhor somente, queremos agradar a um a outro. Em Mateus 6, diz assim, não podeis servir a dois senhores, ou amarás a um, desprezarás a outro. Ah, mas eu quero servir aos dois senhores. Diz assim: não ande ansioso por coisa alguma, ou seja, isso vai criar ansiedade. As pessoas ansiosas estão indefinidas: que que eu faço? Como que eu faço? Que decisões eu tomo? Aí a pessoa não dorme direito. Né? Muitas pessoas, muitas vezes, porque não consegue o resultado devido a essa ansiedade, aí se desvaloriza, cria uma depressão. Né? Então, é. Esse, essa turbulência psicológica criará um sistema, tá? criará um chão, uma terra, onde o anticristo tá vai encontrar o que ele precisa. Um mundo fragilizado e com medo. Porque aí ele pode prometer o que quiser e ele vai conseguir, tá? porque as pessoas estão fragilizadas emocionalmente. Quando uma pessoa está frágil emocionalmente, ela é tendenciosa a aceitar qualquer coisa para alcançar o alívio. Então, é um quadro perfeito para um dominador totalitário. Então, por isso que uh, nós temos que ter muito cuidado. A, a Bíblia tá, é um manual de vida para o ser humano terapêutico. Se você ler a palavra de Deus, os tá, uh, salmos, né, os evangelhos, tá, você vai ser curado, é terapêutica a palavra, né? É, é muito bonito, né, esse Mateus 6 que estamos citando, se você ler todo esse texto com muito cuidado, esse texto de Mateus 6 que estou falando, é, quando diz assim, é, a gente procurar né, amar as coisas que são de cima, né, valorizar as coisas que são de cima e não de baixo, e aí a partir daí, tá, todo esse texto, você vai ver como é possível, tá, nós temos um padrão bíblico, tá, Seguindo o Senhor e se livrar da ansiedade, da depressão e de muitos problemas tá, psicológicos. Urgente necessidade da palavra de Deus. Necessário É necessário ensinar a palavra de Deus. Por isso, insista em ler e meditar na palavra de Deus. Tá? É Josué capítulo 1, versículo 8: Não né? se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e de noite. Porque fazendo assim, olha só, fazendo assim, isso é, meditando. Não é só dizer, ah, depois eu vou ler. Tá? Depois, né, é, como eu disse, a ilha do depois, tá? nunca chega esse depois. Amanhã eu vou ver. Só que quando aparecer amanhecer, amanhã será hoje e amanhã só será depois. Então não existe hoje e amanhã. E a pessoa fica protelando. Tá? não ler a palavra, não provoca transformação. Você entende isso? Tá? Então, preciso eu preciso ler, tá? meditar. O que é meditar? Tá, é rapidinho. Tá? O que é meditar? Meditar é você entrar no cenário do texto bíblico. É você, ao ler o texto, tá? você mergulhar nele. É, por exemplo, Davi. Davi diz o texto, né? eu sei que você já deve ter ouvido lido a história de Davi e Golias. Né? Então, Davi, ele enfrenta o inimigo e enquanto seus colegas israelitas, né? é, seus conterrâneos, eles estão com medo do gigante, Davi, ele não vê gigante. Pode ler no texto, em nenhum momento Davi chama Golias de gigante. Davi ele diz assim: Quem é este incircunciso filisteu que se atreve a desafiar o exército do Deus vivo? Olha a postura de Davi. Então nós quando lemos o texto entramos no cenário e nós vamos nos colocar no lugar da pessoa de Davi, tá? Então meditar é isso, é você entrar no cenário. Como que Davi pensa para vencer Golias? Davi não vê o gigante, Davi vê um incircunciso, alguém que está desafiando, não ele, mas o exército do Deus vivo. Tá? Davi, é, ele faz parte do exército do Deus vivo, tem um Deus vivo que está por trás do povo de Deus. Tá? É, na cultura oriental, as Lutas, as batalhas, eram batalhas de deuses. Por isso, Golias amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E Davi vai à guerra em nome do Senhor dos Exércitos, do seu Deus. E isso é importante, tá? Essa percepção, meditar na palavra é isso. Você perceber o que Davi está pensando. Davi está pensando. Deus está por trás de mim. Deus é meu suporte. Esse inimigo né, não vai, não pode vencer o Deus que está aqui comigo. Ele disse para Saúl, né, quando eu estava no campo, né, Deus tá, me deu graça e eu matei o leão, matei o urso, o mesmo Deus vai me dar vitória diante desse filisteu. Você percebe isso? Meditar na palavra é você entrar nesse cenário. E Davi, ele vai né, com a pedra, a funda né, e o seu cajado. Por quê? Ele sabe que não é os recursos naturais que dão vitória, é o Deus que lhe deu vitória diante do uso do leão, da vitória diante de um incircunciso. E Golias aí, né? Ele fica assustado. Né? É, Golias fica desconfiado e diz assim: Mas como é que você vem com pedra e pau? Porventura, eu sou um cão? Veja como agora Golias se enxerga. Agora eu quero que você veja isso. Golias se vê como um cachorrinho. E Davi. Vai para cima. Ele, ele agora, Davi é grande e Golias é um cachorrinho. Você percebe isso? Tá? E aí a vitória está feita. Então, meu irmão, medita na palavra de Deus. Valorize o ensino bíblico e lembre que uma vida vitoriosa em Deus passa pela instrução pelo meditar da palavra de Deus. Vá na Escola Bíblica Dominical, né? graças a Deus que você já está aqui me ouvindo, né? mas você, meu irmão, compartilhe esse vídeo, compartilhe é, essa aula, para que mais pessoas conheçam essa palavra. Vá no culto do ensino, seminários teológicos, palestras bíblicas, tá? nós temos nosso sistema teológico à distância, nós estamos sendo 18 países sendo vistos esses nossos vídeos, temos alunos dos Estados Unidos, Itália. tá? Então, você também pode ser um. né? É, nós temos hoje a facilidade de, em casa, participar do ensino teológico. Tá? Então, você tem oportunidades. Não vos conformes com este mundo. Não aceite a forma do mundo. Transformados pela renovação do vosso entendimento, é a obediência a Cristo reflete em todas as áreas da vida. O texto de Romanos 12, versículo 2. Eu disse aqui alguns textos para que você preste um pouquinho mais atenção neles. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos pensar nesses textos que nós ressaltamos aqui. Conformeis, né, é, no grego, né, suskematiseste. O né, que, que é isso? Né? Está vindo de duas palavras, é, é, a raiz de suskematiseste é sistema que matizou, né? Essa é a raiz, tá? Não se preocupe com a... muito, tá? Estamos só mostrando a palavra a raiz, tá? Então, suas duas palavras, sim, né? É que é identificado com, que é a primeira parte do sis, tá? É sim e esquematizou, né? Que é tendo forma externa. propriamente assumindo uma forma externa semelhante uma expressão, segundo o mesmo padrão, modelo, molde. Tá? Isso que é conformar-se, é assumir, então, uma forma externa semelhante. Se você falar do meu ritmo de tom de voz, né? você está conformando-me conforme meu tom de voz. Né? Isso seria assumir uma forma externa, um padrão externo, seguindo o mesmo modelo, o mesmo molde. Tá? Então, quando diz, não vos conformeis com esse mundo, está dizendo, não viva segundo os padrões do mundo, ok? Segundo os modelos do mundo. Então, a ideia de conformar em Romanos 12, 2, mostra uma alerta urgente ao povo de Deus. Já que no verso 1, Paulo escreve, rogo-vos, pois, irmãos. Né? Paulo diz assim, pelo amor de Deus, irmãos, né? transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? deixando claro que Deus está falando com a sua igreja. Não siga os padrões do mundo, mas siga os padrões de Deus. É, veja, como nós dissemos, veja Davi, né? como Davi tem a postura, como ele vê aquilo que é desafiador, como ele age, siga esse padrão, tá? você vai vencer. Okay? Não, não siga o padrão do mundo. Né? Às vezes o, o mundo quer dar alguns jeitinhos, tá? mas siga o padrão de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né? Quando diz transformai-vos aqui tá? pela renovação do vosso entendimento, duas coisas, tá? bem claro. transformai vós. Ou seja, você se transforma. Eu, sim, você se transforma. O único responsável pela tua transformação é você. Tá? Não pode haver transformação na vida de uma pessoa que não quer mudar. Então, se você quer mudar, tá? Isso é você é o responsável pela tua mudança, porque é você que tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. É você que tem que ler. Ah, mas eu não sou de ler. Tem Bíblia em áudio, pelo amor de Deus, escuta a Bíblia em áudio. Então procura, é você. Tá? Se você quer, meu irmão, minha irmã, se você quer, você faz. Se você quer, você consegue. Você dá um jeito. Tá? O que é caro? Aquilo que a gente não valoriza. Então, se você valoriza, não é caro. Ah, não dá tempo. Se você valoriza, dá tempo. Basta querer. Tá? Então, não pode haver transformação na vida de uma pessoa que não quer mudar. Segundo, essa transformação só é possível através do processo de renovo na forma de pensar. Henry Ford ele disse assim, se você disse que não pode... Você está certo, você não pode. Mas se você dizer, eu posso, você está certo, você pode. Mude tua forma de pensar, que tudo muda. Agora é difícil mudar minha forma de pensar, tenho muitos pensamento negativo. Por isso que você tem que pegar o conteúdo da palavra de Deus e colocar aqui. transformai pela renovação do vosso entendimento isto é, eu vou pegar o texto da palavra e vou colocar aqui. O que que é a Bíblia? A Bíblia é a mente de Deus. Se você, por exemplo, alguns alunos já pediram os slides, manda mensagem aqui no meu celular, diz assim, ah, meu nome é fulano de tal, eu quero, eu sou de tal cidade, de tal estado, eu quero slides. Então, quando eu vejo, diz, ah, o irmão está me falando aqui que quer quero slides. Eu não estou vendo o irmão, né? Mas, como está escrito, isso que está escrito é o pensamento do irmão. Ele diz, ah, o irmão quer slides. Está vendo? A Bíblia é o pensamento de Deus. Por isso, Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Porque eu leio, eu leio, eu leio, e esta palavra você faz parte, você faz um comigo, aí eu tenho a mente de Deus, a mente de Cristo. Amém? É, transformado pela renovação do vosso entendimento, a palavra é, transformar vem de metamorfó, que é transformar. Dois termos. Meta, que é mudar depois de estar com ou além, e morfo, que é mudar de forma de acordo com a realidade interior. Propriamente transformado depois de estar com, transfigurado. Veja só. Não há mudança real se você não for além da superfície. Tá? Ah, os comportamentos não mudam se você não mudar aqui dentro. Tá? Comportamento superfície. Tá? Você tem que aprofundar, ir além tá? desses pensamentos naturais, se você mudar aqui dentro. Tá, você tem que é, estar, né? é, a mudança tem que ocorrer aqui dentro, aqui no coração, teus desejos, teus valores, tá? o que você pensa, o que você valoriza, se você pensar, a Palavra de Deus, se você valorizar a Palavra de Deus, se você desejar a Palavra de Deus, desejar conhecer Deus, tá? você vai ver que vai haver mudanças. A transformação, tá? a metamorfose, a mudança vem de dentro para fora. Uma, algo bem natural é a borboleta. Você vê que ela é apenas uma larva Aí ela se envolve no casulo e a transformação, a metamorfose da borboleta ocorre dentro do casulo, no interior. No interior do casulo, ele se transforma e depois quando a, a, o casulo se rasga, se abre, sai a borboleta. E depois de ser borboleta, é impossível ela voltar a ser lagarta. Meu irmão, minha irmã, a transformação é interno. A transformação deve ocorrer de dentro para fora. transformar pela renovação do vosso entendimento, ok? Então, corremos o risco de ser uma geração de falar de poder sem poder. Ou seja, só tem uma ideia, tem um conhecimento, uma informação, mas não tem experiência. Não precisamos de teóricos da fé, mas de praticantes, né? É, o texto diz assim: para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Experimentar nesse texto é testar, por implicação, aprovar. Ou seja, eu vivenciei o que é a fé. Eu experimentei, tá? É, vivenciar o um resultado de viver uma vida transformada. Eu sei né, que Jesus cura, por exemplo, tá? Há uns tempos atrás, nós temos algum vídeo aí que você pode ver que nós falamos sobre a cura e nós oramos né? E Jesus curou algumas pessoas através de nossas orações aqui no vídeo, tá? na nossa aula, tá? E nós vimos em no nosso ministério muitas pessoas sendo curadas, libertas, transformadas. Isso é uma experiência, isso é vivenciar, tá? para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você se atrever a meditar na palavra de Deus, você vai experimentar a transformação. Meu irmão, minha irmã, eu deixo esse desafio para você. Leia a palavra, medite nela e experimente a transformação. Com o nosso Concluindo, mostramos a preparação para a manifestação do anticristo, entendemos que a agenda do anticristo está em curso e despertamos para a obediência à palavra de Deus. Meu amado irmão, minha irmã, se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, vamos anunciar essa palavra a mais pessoas possíveis. Tá? Tem muitas pessoas que não têm, às vezes... É, condições de, de fazer um curso de teologia, mas está aí a EBD, é gratuito, então compartilhe aí para muitas pessoas terem um pouco mais da palavra de Deus. Amém? E se você quiser os slides para usar na tua EBD ou no teu celular como uma, um guia na tua hora de ensino, tá? escreva manda uma mensagem no meu WhatsApp dizendo eu quero tá? o teu nome completo, cidade e estado. Tá, aí nós temos um grupo onde estamos colocando esses slides e também alguns outros dados tá, para ajudar os amados, amém? Deus vos abençoe, desejo que vocês tenham uma boa escola bíblica dominical, a paz do Senhor Jesus.